Beleza. Onde eu tô? Eu tô no depósito. É, tá, tá, tá, tá, tá, beleza, beleza, beleza. Já, já estou localizado. Vocês viram que, que deu um sinal na tela? É a sua placa atual? É a minha placa atual. É a minha placa atual e não é boa. Não recomendo, hein, Gabi. Não recomendo. Beleza? É a minha placa atual, mas eu não recomendo ela, cara assim, se você for comprar, não compre. Questão de, de dinheiros. Né? Tá beleza. Questão de dinheiro tá, tá até beleza. Mas, assim, é, não, vai, não vai te ajudar tanto, tá ligado? Ah, se eu recomendo a EasyCap, cara, eu nunca usei. Mas quem eu conheço que já usou, fala bem. Né? Fala que funciona direitinho qualidade de imagem é boa. Áudio, né? Estéreo, pá. Você escuta, você consegue escutar a esquerda, a direita aí, na moralzinha, né? Ah, essa que eu tenho, ela tem um áudio mono. É uma bosta, tá ligado? É uma bosta. <risos> então assim, se você for jogar um FPSzinho, você vai sofrer. Se você for jogar um jogo de história, nem tanto, né? Jogo de corrida, nem tanto. Mas um FPSzinho, você vai, vai passar mal aí, hein? o oh, que, que eu ia fazer aqui, velho? Fazer munição? O que eu ia fazer? Eu tinha alguma coisa pra fazer, não tinha? Eu tô com 7K, 7k de gel. Precisava de 8k, se não me engano, né? Acho que eu já tinha entrado lá, olhei assim, falei, porra, preciso de 8k, não vou... Acho que foi isso, acho que foi isso. Acho que foi essa, essa pegada. Pá! Pô, oh, esqueci... Ah, aí, aí, aí. Pô, não sei se eu mato a mina do... Do, do coisa com snipada agora balas de sniper eu tenho. Eu tenho, eu tenho? eu tenho um pouquinho a bala de sniper, né? Aí, aí eu conseguia fazer um upgrade ali. Um upgrade tão de leve, nem sei se vale a pena, né? Olha o que eu achei aqui, ó. O que é isso? Ah, mas é munição aqui, ó. De pistola. Preciso, óbvio. Sou mesmo? Claro que sim, né? Mata, mas com cuidado? Eu não, eu não, tô, não tô querendo gastar uma bala de sniper, nem 30 balas de outra arma, entendeu? Esse, esse que é... Que é o meu, meu Pro Demis Kit. Onde eu tô? Eu preciso vir aqui, ó. Só preciso seguir minha, a rua esquerda aqui, ó. Ih! Ih. Oh, Na moralzinha, tem umas paradas aqui pra pegar, hein? Que eu achei que eu tinha pego tudo aqui da última vez. Caramba, eu tô, eu tô deixando passar umas paradas, né? Ó, oh, aquela máquina ali, eu nem, nem sei se eu passei por ela, hein. Pô, oh, tem um pote de whey aqui, velho. Vou pegar esse pote de whey, mano. Tava meio que precisando, sabe? que eu vim aqui nessa máquina? Da outra vez? Não lembro. Oh, não vim Não. Ó, tem gel, ó, 8K, 8K, 8K, hein? Eita porra, velho. Não, não, já completamos aqui, podemos voltar lá e upar o negócio que era pra nós ter o Ih, veio um rato. E aí? Cara, é um rato. Vou pegar uma lectospirose aqui. Não, não, não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Eu tava. Eu tô olhando assim nos cantinhos. E tem umas estátuas de merda que fica meio, meio, né? Escondidas Tem uma coisa aqui atrás? É lá, é lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, é lá dentro. Uh. Salve X Ó, eu vou entrar lá, vou upar a parada Que a gente tem pra upar, que eu não lembro o que, que é Mas lembro que tinha uma coisa de 8k que eu falei que seria interessante Na moralzinha, não lembro o que é, gente Não lembro, não lembro Pô, oh, já tem uns dias que a gente não puxou esse game, né, velho? Ó, oh, eu tirei ontem de folga. Tirei ontem de folga. Aí. Antes, antes de ontem a gente foi puxar, deu, deu problema aqui. A gente teve que jogar outra coisa. Aí antes. Não lembro. Foi o dia que nós puxou, Não sei. Ui, eu tô com 400 e pouco, velho Nossa, parece que eu não pei nada, né, velho Salvei depois de ter feito alguma coisa aqui, velho Vocês estão ouvindo o áudio do game aí, na moralzinha, né? De volta, Obrigado eu Tá, eu não, eu não lembro o que que era Não sei se era sal, se combate Eu sei que era 8k, velho, tava, tava caro Isso aqui é 12k Será que esse aqui? aqui Aumente seu limite de... Uh, não, não, acho que não é esse aqui, não Atletismo, pegar um atleta. Oh, aumenta o máximo de estamina: 20%. Será que era é isso? Recuperação. Pô, eu lembro que eu já tinha upado essa porcaria, velho. Status quase morte aí, velho. Recuperar mais vida com itens de cura. Furtividade. Eu lembro que isso aqui eu é upei, Ganhei 25% a mais. Nem parece que eu é upei. Arminha oscilação. Será que é pra me atirar melhor isso aqui? Meto um desse? Vou um atletismo aqui, é pra virar um atleta. Oh, tem hora que é necessário, hein? Mas é necessário que... Não sei, eu vou meter um desse, hein, vai? Virar um atleta, 20%, 20 a mais aqui, ó. Gastei o sanguinho, o gel vermelho ali, ó. Pronto aqui, ó. Tome. Pado. Depois é o quê? Caralho, mais 20%. 12k, 12k é muita coisa, gente. 12k é muita coisa. Hein? Beleza, saí da cadeira. Agora eu vou passar aqui na mesa. Cara, eu jurava, eu ju... Será que eu esqueci? Cápsula de escopeta. vou pegar três balinhas aqui, ó. Tamo, então, queria fazer munição de sniper, cara. Munição de sniper é, mu... é muito forte, sniper. Muito, muito forte, muito, muito forte. Mas é tão caro. É sete, sete, sete de whey pra fazer, mano. 7 whey. Imagina você gastar 7 potes de whey pra fazer o um negócio. Cara, é muita coisa, gente. Uma pistolinha um pouco mais forte. Será? A pistolinha tem muita bala, né? Por isso que eu, que eu dou uma focada nela. Ó, shotgun. E é, é 5% aqui na shotgun, cara. 5%. Mísero 5%. Distância. Arpão. Tempo de carga. virado explosivo. Aí dá mais dano, né? Ó, esse dano aqui é um dano. Parrudo né, 60% a mais Acho que a gente vai ter que colocar né mano Usar como aquelas armas tipo pra boss assim Que a gente olha e fala, puta deu muita merda Vamos, vamos ter que usar o arpão ali né 320 Não, aí não dá Choquinho Ó, oh, posso pegar mais, mais de um inimigo né Pegava só um antes né Será que é interessante? Ó, oh, esse, esse aqui, ó, oh, 50% a mais também, né? O alcance aqui vale a pena? O alcance é pouquinho. O alcance é pouquinho. Vou, vou focar no arpão nessa daqui, hein? Cara, é 3. Ele, ele pede 3, eu tenho quantos? Eu tenho 3? Ele pede 3, eu tenho 3? Pronto, me sobrou. Isso aí. Ó, ó, dá pra aumentar o alcance. Nossa, agora eu foquei muito na besta. E eu acho que ainda vai vir duas arminhas aí pra nós, hein? Se pá, se pá vem duas arminhas ainda. gol! Como é que você tá? Ah, não fala assim, não fala assim que eu fico nervoso. Vou dar uma, vou dar uma salvada. Que é daqui pra uma parte complicada, provavelmente, né? É parte da história. Assim, quando é parte da história, a gente morre. <risos> Tava com saudade? Ah, para, velho. Só, fiquei... Só tirei um dia de folga, mano. Só um diazinho de folga. Fico feliz com a saudade de vocês, hein, velho. Sintam saudade aqui comigo. Você <risos> escuta ouvindo eu falando besteira e trocando tiro? Você dorme ouvindo eu falando besteira e trocando tiro? Putz! Ontem, ontem eu tirei de folguinha, velho. Ontem, ontem eu tirei de folguinha. E pra folgar? Dá uma folgada. Oh, isso aqui eu não lembrava que existia não, hein? Pandais! Já tenho, tô cheio. Cheio de bandage o, o Herói do Escudo, tá bom? Esse aí? Cara, eu, não, eu, eu preciso assistir a segunda temporada. Muito bom. Eu vou, vou esperar lançar um pouco mais, hein? Já acabou de lançar? Se acabar de lançar, eu assisto. Não, acabou eu não assisto. Vou esperar. Eu, eu não gosto de ficar esperando toda semana pra, pra lançar um episódio. Porra, uma semana pra lançar um mísero episódio? Tem alguma coisa aqui? Eu acho que eu já bati aqui, não foi? Já, nem, nem vai sair mais nada sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler, normal. Vamos investigada, vamos ver o que dizia essa porra toda. Também não quero saber Traga. não. A Lily tá lá dentro. Ah. E aí? apresentação da minha bela obscura Não Talvez essa esteja mais ao seu gosto Escute Não, alguém me ajuda E a filha dele mesmo, na moral Esse cara é malucão, né, mano? Respeitar a arte. Hum? Hora de testar a teoria da Hoffman. E aí? Ah, é. Falar mal da arte dele, então? É, gastar uma bala não é não. Será que tem entrada aqui, ó? Não, tem entrada não, velho. Aqui, ó. Xiii, velho. Pô, tem mais uma coisa pra ir. Tem mais um lugar pra ir. Coitada da menina, ele mandou pra dois lugares, aí você não vai saber onde é. Puta. Tinha um lugar eu já tinha passado e não tinha nada lá dentro, velho. Até eu até imaginei, né, que era pra ter, só que eu ainda não tava no ponto da história que ia ter, entendeu? Parece que vai ser agora que vai ter. <risos> Vocês veem uma estátua assim de um, de um santo aí, vocês falam pra mim então. É pequenininha assim, só para me dar uma bala e pegar um negócio. Olha lá a estátua ali! Eu não investiguei aqui não, a gente dá uma investigada aqui. Ó! Oh, encontrei o motor de um carro. Não, peraí. Dezinhos só? Caralho, que miserável. Ô, oh, que eu tomou o corredor, né? a estamina. Pá! A é esquerdola aqui, velho. Eu lembro que tinha algum lugar por aqui que tinha um bicho que eu não ia querer enfrentar, velho. Ah, é a minha direita, velho. Tá, merda, Vé, olha lá. Na moralzinha vou enfrentar aquilo ali não, hein, velho. Eu passo. Eu passo. Isso aqui é aqui dentro? acho que é aqui dentro, hein. Ou não é aqui dentro? Eu, eu lembro que eu gastei isso aqui, eu tô com o um cu na mão, hein. Tem que encontrar esses dois quadros. Menospreza não que esse, esse lugar é meio louco, hein? Leva é a gente pros lugares de merda. Cacete. Eita porra! Vem a mão! Puxou! Cacete, velho. Pô, só bala, hein, velho? Eita! Me trancou! Puta merda, velho. Merda! Trancado. Trancado. Eu tenho que achar uma chave ou sei lá. e bala em tudo, velho. Gastar a munição inteira aqui nesse lugar, Podes? se Mentira, eu vou fazer isso não, não sou louco. <risos> Vocês acham que eu sou louco? Eu não sou louco não, Você pô. Você Você será parte da minha obscura. Oh, caceta. Ah, oh, Menos maleável que a Gila. Mais macia que mármore, realmente tem um termo perfeito. Aí tem então... não, não Tô Uma mão se aqui entrar. segurando uma chave. Uma escultura não precisa de limpo. Que isso fecharam? tipo uma barreira ali. Oh, deram, deram munição, hein? Que susto, achei que era algum, alguém. Algum alguém? O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá. Ih, rapaz, vocês conseguem atravessar essa bosta? Não consegue, né? Ah, ah. tá no stealth, foda-se. Vou uma facada aqui, ó. O Pegar o Jouzinho. Tem um machado extra aqui pra mim, hein. Parece que tem mais de um ali, né? Parece não? Eu acho que eu vou ter que ir até lá, vocês botam a fé? cara te chama ali fazendo o maior barulhão, velho. Eu esfaqueço. Dá o Jauzinho aqui, ó. Quando eu chegar perto, ele vai levantar. É, esse último aqui eu acho que não vou conseguir na faquinha não, hein. E o gelzinho eu vou deixar pegar depois também. Opa, os quatro na faquinha, velho. É o Vamos lá, tá sussa? Aí aparece o satanás lá e... Ah, aí fudeu velho. Aquele que é hit kill, tá ligado? Pegou, pegou, morreu Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui de útil, né? Jogo sempre da, da munição quando você vai passar por alguma parte razoavelmente razoável Bom, aparentemente não deram nada, né? Só o um machadinho que você pode usar uma vez se quer. Só uma vez. Cara, na moral, era pra ter um, algum perquisinho Pra você poder upar o um machado, é... Pra poder dar dois hits, pelo menos, né? Melhorar e tal. Não sei. Acho não. Tem chat. Ixi, tem que de perder o um X. Fugiu fora agora? <risos> <risos> Se bem que agora eu fiquei preso aqui, né? Ele não consegue nem correr, ele vem andando. Agora você tá meio preocupado. Chave pequena usada. Ah, é. Ah, beleza. Cadê a sua lanterna, hein? Quase que eu toco. Eu tocar o morro, né? E o personagem principal não pula Ele não pula Ele passa aqui por baixo? Não, acho que é muito Muito próximo da cabeça dele, né? Pô, oh, você não tinha uma lanterna, miserável? O botão que é lanterna aqui, hein? Pô, oh, esqueci o Botão que é lanterna, velho É o triângulo? Não, não é o triângulo E também não é aqui, velho Ah, tá, é aqui a lanterna aqui, ó Porque eu também não posso passar, senão eu vou tomar choquinho. Muito bem, Hoffman. Parece que esteja já certa sobre destruir essas coisas. Lá vamos nós. Eita! Rimou, né? Estragou a obra dele. Né? Ai, minhas costas. Ah, destruir o trabalho daquele maluco foi terapêutico. Mas foi bom, foi? Acabei. Tem mais um. Não, já que agora eu destruí, agora ele deve ficar irritado, né? Vai mandar uma horda pra cima de mim. É salvou o jogo aqui. Segue reto toda a vida pra esquerda. Pra cá, né? Beleza. Puxa ali, ali, é miado, hein? Por ali eu não passo nem com a porra. Tem que olhar as esquinas, né, velho? Pra ver se encontra a estatuazinha lá. coisa aqui para pegar Namorozinha Ela pula Ela pula que desgraçada, velho. Ela pula. Eu não entrei aqui dentro também não, hein. Entrei? Passei... Bom, espero que seja vigiado pela mina da faca, né? Porque se for... Se tivesse sendo vigiado por outra coisa, eu tô na bosta. Vocês estão ligados o que, que, que, que eu tô imaginando que é, né? Vocês estão ligados. Tem um, um, um ruim aqui, velho. É um ruim só de imaginar. Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim? Mais um Vamos acabar com isso. Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua. Você não guarda chaves que você usa, não, miserável? É o bicho da câmera, é o bicho da câmera, né? Que grandião da câmera. Ué, tem parede invisível aqui? Agora vai ser a hora de matar ele. Caminho para esquerda? Acho que agora posso chegar perto daquela arte Merda Talvez eu consiga me esgueirar vai manter, manter o mesmo caminho? Do nada, velho. Bicho, muda o caminho que vai seguir. Viu, né, miserável? Filha da puta! Me viu, né? Cara, isso aí foi muito troll, velho. Você é troll, hein, velho? você consigo usar a chave aqui, velho? Não deixa usar, né? Miserável, mano. Não, me travou aqui. Olha que corno. Tô morrendo. Caralho! Se eu sair daqui, velho, na moral... Ai, morri. Hum. Hum. Não, mas foi mal troll, né? Foi mal troll. Porra. Vou lá pra trás. Falei, beleza. Aí, do nada, voltou. Porque todo o caminho que ele foi fazendo, ó... Foi tipo, mano, ele vai aparecer. Foi tipo, tentando pegar o meu vacilo. Tá ligado? Não era, não era um... Tipo, ele vai rodar aqui, pá, pá, pá. não, ele é tipo, vai rodar, aí eu peguei a chave e ele vai fazer tipo, um caminho pra tentar fazer o vacilar, né? Cacete, da última vez ele não tinha vindo aqui, velho. É, e eu acho que esse aqui, ele é forte suficiente pra não dar pra eu fazer ele desistir. Eu tenho que fazer ele me perder de vista. Cacete. Ó. Oh. Ai, mata aí logo, vai. Ah, foda-se não. Tentar abrir aqui de novo. Errei as três balas. Ah, beleza, tô morto. Mais uma vez. Mata aí, vai. Foda-se. Acho que pra matar ele pra matar não, pra, pra enganar talvez eletricidade, né? Porque aí ele fica parado o tempo de eu abrir o portão ou a fumaça, não sei, né? se é a fumaça também acho que ele vai mudando a rota, não sei, mano aí esse bicho é meio miserável, esse bicho, esse bicho é meio miserável, dá, dá um trabalhinho, dá um trabalhinho, acho que eu vou morrer mais umas 15 vezes aqui e depois eu paro de morrer Aí vocês vão ver aqui como é que se faz as coisas Ele veio pra direita da última vez Acabou de vir aqui pra direita Vocês lembram que da primeira vez ele não fez esse caminho, né? Ele vai voltar do nada. Vocês botam a fé? Eu acho que ele vai voltar do nada. fingiu que ia para um lado, foi pro outro. Aí ele vai voltar lá para onde dava para ir. Só porque eu levantei, não vai voltar. Cara, tá difícil, hein, mano Não posso levantar pra correr Acho que é pra mim ter colocado A habilidade de me esgueirar mais rápido, né Vai ser essencial, porque quando tiver abrindo a porta ele vai estar tá vindo. Depois de maior sofrimento Ele vai andando na mão moralzinha, né? Cara, mano, tem muita arma forte Não mata essa bosta, velho Sniper não mata Os bagulhos de bomba não mata Fecha a porta de novo, só pra... Escureceu Mas não tem tempo. Pera aí, caceta. Tinha um lado certinho pra interagir, né? Eu interagi um pouco mais pra direita e me lasquei. Queima. Graça. Entrei no teatro, beleza. As duas já eram. Deve ter sido o suficiente. Melhor voltar para o teatro e ver se eu consigo entrar. Não, vocês veem que eu já vou olhando para baixo, né? Para ver se não tem algo. O jogo já salvou antes mesmo que eu saísse do lugar. Tá, o teatro segue reto e vai para esquerda. Guardar um pouco da estamina Será que eu passo aqui pra tomar um cafezinho? Acho que eu vou passar aqui pra tomar um cafezinho antes, hein Oi, fala Gon Que? Ah, afiliação Mano Cara, pior que eu não sei te dizer Como é que funciona exatamente, cara É que você não tem, não tem meio que uma afiliação Tá ligado? Você vai, vai passando nível por nível, né? Cê, tipo, você vai nível 1, nível 2... Vai, vai passando nível por nível. Caramba, eu já tinha tomado negócio. Ah, então vou salvar o jogo. Você vai passando nível por nível. Começa nível 1. Meta de streamar tantas horas e... E... Tenha tanta média de público, tantos dias e tal. Nível 2, né? Aí você vai liberando coisa conforme você vai passando nível. né? Nível 2, e aí vai, vai subindo, tá ligado? A pegada... pegada que eu tava pedindo pro pessoal assistindo na Trova Era pra bater as horas do... Do, do ranking bronze lá, né? E aí você e todos os outros streamers que baterem a meta Vão dividir um certo valor E aí você consegue receber sem subs e... Sem precisar... Sem pre receber não, né? Você consegue alguma coisa, né? Não é o suficiente para receber, mas consegue alguma coisa sem precisar ficar dependendo de subs, bits né? e por aí. Vocês viram que ficou mais claro? Parece que amanheceu. Mas não era não era bem tipo um contrato, tá ligado? Mas ainda ainda assim, né, a presença, a presença na tromba vai ajudar pra caramba, né? Porque, tipo, aí isso é um mês, né? Aí o outro mês já, já é de novo a mesma meta. Com mais gente assistindo, aí já, a gente já tenta pegar a meta acima, que é o prata, né? Aí já é um número de streamers menores que podem receber e um valor maior. tá ligado? GRANDE TEATRO Ou eu tinha falado pra vocês que eu ia colocar o Teovuit essa semana no YouTube né? Hoje é sábado e ainda não coloquei Vou colocar gente, vou colocar Pra quem, pra quem não viu os primeiros, primeiros lives aí eu vou colocar, beleza? Consegui um bilhete pra entrar. Com um friozinho no pé. Quanto tempo de live a gente já tá, gente? Ah, tá, tá pouquinho, tá pouquinho. Ele tem que estar em algum lugar aqui. Dá pra, dá pra sofrer mais um pouquinho em alguma parte. É. Você ousa destruir meu trabalho? Espera que eu me curve aos seus pés. Exatamente como eles Achando que poderiam me transformar Em algo que não sou O que eles criaram aqui É maravilhoso Eles desperdiçaram Porque eles não tiveram imaginação Porque não são artistas Eles querem me controlar Me manipular Ela tá matando as pessoas E mete um discurso desse Mas fracassou Pesco Porque tapa, né? Pesco um tapa é foda, um velho. posso criar minha arte para sempre. Mas eu não entendi. Ele, ele, ele manda nesse mundo, então assim. Enquanto tiver pessoas aqui dentro, pelo que eu entendi, ele tá matando. E se não tiver pessoas aqui dentro? Tipo, ele já tiver matado todos, né? E aí? O que, que faz? Duas vidas. Chega de ceder a opiniões infundadas de neófitos inexperientes. Chega de rejeição de simploios brutos. Finalmente eu estou livre para ser o que sempre fui. Um artista um estranho. Ana uma paradinha para pegar aqui, né? Ai, ah, é vida, eu tenho vida a chama... Escuro pra caralho. Ó, tem gente, tem gente nos bancos, hein? Presta atenção. Ixi. Será que são pessoas, pessoas? tá fazendo com essas pessoas? Nossa, mas tem muita gente aqui, velho. Essa perseguição tem Alcão. sido divertida Mas até mesmo as maiores diversões Devem chegar a um fim A menina, onde é que ela está? Eu te parabenizo por chegar tão longe Se perseverança fosse uma forma de arte Você seria um mestre Talvez não um Michelangelo Mas um Van Gogh Já chega dessa de bobagem de escola de artes. Cadê ela? O núcleo está seguro. Salve América, amigo. Eu a peguei, a mando dele. Mas quando percebi as dimensões dos poderes dela, Caralho. como eu poderia entregá-la? O que estou fazendo é mais importante do que mero ganho pessoal. Ele nunca entenderia isso. Ele? Que malucão? Quem é ele? Não importa Ih. Ele não vai durar muito Olha tá... é o bagulho no olho dele Será que ele tá meu se transformando? Trabalho, no entanto Continuará Nossa, todo mundo tá com bomba Na boca, mano Nossa, velho Picasso teve seu período azul Eu entrei no meu período carmesim <risos> Merda não! Não! Não vai dar bosta, velho. Contemple. Olha o olho dele, olha o olho dele. última criação. Não! Oh... Ali outro o gente me matou. Esse cara é muito pesco-tapa, né, velho? Verdade, verdade, Engon. Verdade. Pode ser, pode ser. Se não for, velho, aí... É. Coisa de ir no médico e melhor a alimentação. Vida sedentária, assim, não sei, né? Estresse. Estresse dá, dá uns ruim, velho. Estresse dá uns ruim. Desgraçado, seu doente. Como superarei isso? Acharei um jeito. O medo dela é sempre inspirador. Nada como a corrupção da inocência para acender o fogo da criação. Não, o cara teleporta. É difícil de lutar contra um cara desse. Você não pode ficar com ela. Não faria nada com o seu poder. Você é um tal ignorante. Ela é inútil nas suas mãos. Ixi Ixi lá filho Você viu? Ou isso ou ele tá com lag, né? Um dos dois E aí? Como é que faz? Pula pra cá? Não, vai pedir pra ele voltar, né? Pula Pula Descer? Ai Tipo, cada vez que ele pula no chão do lugar, o chão vai ter uma. A uma, uma gravidade, né? E. Pá. Que isso, cara, tem alguma coisa destruindo. Ah, é aquele olhão lá, né? E... Esse, esse aí é um inimigo e tanto, hein? pra vir até aqui, mais ou menos, né? Sem assim, precisar me preocupar. Tem alguma coisa no chão. Bichão, não vê? Tá voltando já? Hum, ali na frente tem mais um pra me esconder. Vai até onde um isso aqui, hein? Será é que dá tempo? Não, não. Já volta rapidão. Já volta rapidão. Na hora que ia, eu consigo atravessar. Acho que a parada aqui onde eu tô o maior tempo, né? Parece que tá, tá escaneando ali. Do nada, velho. Parece que ele liga em outro ponto. Uff! a gravidade. Ó, já se acostumou. Você vê quando ele pulou já foi tipo, mano, o corpo vai ser jogado pra cá. o visto de cima parece, não parece? A ah, época mudou o ângulo, né? Tipo antes eu me preocupava se eu visto de frente, agora eu me preocupo se eu visto de cima. Tá voltando Cara, interessante Não é? Não é? Não é? Interessante De lugar você foi. E aí, hein? Ah, mas todos todos nós somos quinta série, né? Será é que é um lugarzinho para up. Se eu seguir aqui, eu sigo a história Se eu for ali Eu upo um pouco pra... Não sei, né? Vamos ver É, e ainda consigo, consigo salvar eu Acho que eu não consegui nada demais Acho que eu não consegui nem um slide, né? Não, não que eu lembre É, não que eu lembre Eu tenho aqui, noventinha Noventa se não me engano 2k, 2k também não para nada né? É, 2k também não para nada Calva o jogo com quanto tempo de live a gente já tá? Não, dá, dá para dá passar Mais de uma parte, dá para passar mais uma partezinha Deu não deu Um tempo legal ainda né a gente Passa mais um, depois a gente, a gente Troca o game Ó, ficou com esse aqui pra pegar. Esperando, tá? Obra será esse... A absorção completa dos poderes dela. Bicho, será que é o boss final? A sua vontade será arte em todos os sentidos da palavra. Mas o que é arte sem uma plateia? Preciso de você para que a obra fique completa. Não é assim que isso vai acabar. Oh, ficou, ficou munição aqui para pegar, hein? Ah, não. Isso aqui é vida, né? Cara, não usei um kitão desse o jogo inteiro. Se você usar um kitão desse, tem que estar muito na bosta, né, velho? Acho que pelo menos nesse nível de jogo é. poucos monstros que te deixam assim. Lógico que se você deixar, eles te matam, né? Os mais fracos. Vamos! Me do que é capaz! Você vacilar aí, você deixar, eles te matam. Começa a vir aquela música, aquele suspense, né? Você vê um suspense. Batidas, assim, pá. Já chega de fugir. Já chega de joguinhos. Concordo. Ele é meio ruivo. Você está começando a me dediar. irmão. Treta agora? Sua morte cara, gostei sofá, será faca? É hora de pôr uma assinatura nela. <faz> Sorte vai acabar em breve. Você Não pode me evitar. Aí, me acertou, hein. Ai, ai, pesguei muita bala. Uh, escorregas. Oh, miserável. Sempre que eu passar aqui eu vou ficar congelado, né? Ai, uh, facada. E se eu der uma facada em você também? Doeu? Meu cu. Não pode me evitar. Olé! Você não pode se esconder do que não vê. Mas eu te vejo, ô oh miserável. Uh! Ah, eu vou dar uma facada em você também, miserável. Notável. Só para a câmera. A foto é um pedaço. Da... Certo, vem que eu, vou... eu vou dar uma facada em você, velho. Errei. Ah, acertei. Doeu, né? Machado dói, né? Seu otário. O que aconteceu? Não, meu jogo crashou. Ah, não. Ah, beleza. No play, o jogo crashando. Tá bom. <risos> ah, velho. Vocês já viram isso? Já viram isso? Beleza. Tá. Beleza. É isso aí. É isso aí. Inacreditável, né? Inacreditável, cara. Mano. <risos> da hora da, da cutscene ali, que ia rolar uma paradinha assim, né? Ufa, crashou. <risos> Crachou. Beleza. O América, hein? Será que, será que deu ruim pra ele? Chegou, olhou assim, falou, tô com dor no peito, sumiu. Acho que... capotou, né? Foi de base. Foi 10 para o melhor. É, eu também acho, também acho, bom. Também acho. Foi tipo... Mano, estou aqui colocando minhas últimas palavras aqui para vocês saberem o que está acontecendo comigo. E boa. Sua morte será arte. É hora de pôr uma assinatura nela. Não pode me evitar o quanto você aguenta? É, eu corro bem. É um pedaço da alma. Errou em câmera lenta, mano. aqui nossa, pegou na barreira, Só vai dois pegar. Errou Deixa eu dar uma chandada nele. Você vai se arrepender disso. Ele desviou. Perdi o meu machada. Não pode me evitar. É o Evitas? Nossa, vocês viram onde a bala pegou? Do lado do braço dele. Você não vai, salvar, não vai Você não pode se esconder do que... Não pode me evitar. Vai atacar. Que foto ótima. Venha me pegar. A bala vai em câmera lenta? Nem vai, a bala nem vai. sente, pá, faz todo o oh, miserável façam ver se de Shotgun é o cois hoje crashar de novo não crachou e aí quebrou as pernas Precisa aparecer na frente do olho, né? Tô correndo? Tá atacando as paradas sozinha? Ai! Ai! Ai! Carai, agora agora você apelou, hein? Não, aí aí eu apelas, né? Cara, se sirva o ataque deu. Opa, opa, opa! Pare de se mexer! Não. Deus. Miserável, gastei a munição. Dói? Você vai pagar por isso! Não pode se esconder pra sempre! ai não pegou miserável. Sangue pra mim, mas é um miserável mesmo. Não restará nada de você. Eu já falei que eu vou, velho. Eu vim pra cá. Fala, Barbinha. Ui, ui, ui, ui, ui. Nossa, aquele primezão, velho. O cara não morre, velho. Ele lançou mesmo. Voltou, Barbinha, muito obrigado pelo sub, mano Valeu muito pela força Cara, não era pra estar tocando esse alerta Não era Olha o gordinho aí, velho Errou, né? Sangue. Um aninho, um aninho hoje Ai, ai, me pegou. Nossa, ele me matou. Não, não matou não, não matou não, não matou não. Cara, essa aqui foi, foi de foder, hein. Não pode se esconder pra sempre. Mosquei e levei, velho. Sangre pra mim. Jogou. Queria dar uma snipada nele, velho. Snipada ia ser God, hein. Sangre pra mim. Você. Mano, eu vou sacar sniper mesmo, vai. Vai ver. Quer ver que eu vou tentar um sniper? Ó, oh, Barbinha, valeu muito pela força, mano. Valeu muito pelo. Pelo subzão, hein, velho. Então, a pistolinha, a pistolinha eu upei ela pra ela ficar mais forte ainda, hein? Ó! Oh. agora eu desvio e toma mais uma. Eu ia dar uma snipada, velho. Não consegue, viciou no joguinho, né? Os caras falam que dash né? é muito bom, mano. Os caras falam que o jogo, o jogo é sensacional. <risos> Aê, encerramento prematuro. Quer dizer que ele não vai morrer mesmo? Morreu? Não vai morrer, velho. É tipo o residente, vai, vai virar um cara. outro bicho. Olhe para mim. Você me transformou em uma obra-prima. Preciso registrar. Se eu tivesse minha câmera, onde foi parar? Ih, eu falei que não era, não era... Para uma ah, é verdade, dava um na cara, só pra finalizar. Foto. Morreu. <risos> Lily! Não fica com medo, amor. Sou eu. O papai. Não. Ela correu. Querida, eu sei que é isso que te falaram, mas não é verdade. Lili, por favor. Eu Cadê você, Lili? Não precisa se esconder. Vish. Vish. É, não ia acabar daquele jeito, né? Sempre tem algum, algo por trás do que tá. Né? Venha pra mamãe. Vou proteger você. Mayra. Vai embora. Você não pode ter la Que isso, velho? <risos> Viagem. mano é agora agora é a saga para derrotar o que tava por trás do cara né que foi levado para sala do escritório dele né vai. vou te ajudar aqui fora e outra pessoa vai te ajudar lá dentro Kidman Ela sabia sobre a Maira Mas posso ser silenciado Sim, se me deixar entrar Juuu yeah. Agora, mudou lá fora, vocês viram? Umas velas ali. Ixi, será que esse lugar não é... não é tão seguro? Outro mal. Puta merda. merda. O Nervouser, o gatinho saiu daqui. O que é isso? Cadê o espelho? É, você não vai mais somente pra aquele mundo, você vai fazer um ritual agora, né? Xiii, velho. Não gosto dessas paradas, mano. <risos> gastei maior munição, né, gente? É que eu nem tenho gel pra fazer nada. O que eu posso fazer agora é munição mesmo. Porque o tanto que eu gastei ali... Criação. Nossa, mas eu gastei muita. Vou colocar mais sete balas aqui na pistola. Mais três balinhas de shotgun. Só pra, né? Só pra ter mesmo. E vou salvar o game, aí... Amanhã a gente continua, beleza, gente?